Agora a gente pegou o nosso pedido aqui A gente pediu aqui em cima Entregou assim Agora a gente vai comer porque estamos com o pedido Assim, só Aí agora a gente vai no backdraft que é o um negócio de fogo, muito legal. Vou ver se consigo mostrar Aqui é o E aqui é do Minion Sweet Factory, quer dizer que só tem gostosura dos Minions. E aqui é o backdraft que quase ninguém vai. Que é coisa de fogos e tal, é muito legal. E tá quanto? 10 minutos? Rússia? Não é montanha russa, hum. fica assim só assistindo e vem caindo um monte de fogo assim, certo. Não é 4D, não tem nada de D aqui tá muito... ah, Não tem nada de medo aqui, só cai fogo Olha o negócio É um filme, Backdraft. É um filme, eu não tô na minha vida, esse daqui é um filme bem antigo. Prende o pé também ali? Prende, prende o pé, prende o pé porque ainda não é uma e meia pra abrir agora deve ter meio dia então a parte do meio é melhor né? O celular é uma filmagem bem ruim, essa qualidade bem ruim mesmo. Apesar é que a GoPro não é tão boa assim, mas agora eu vou continuar a filmagem com esse celular Eu também já recebi isso aqui, isso aqui era do Spider-Man. Eu gosto desse tipo de Hello aqui, Isso aqui tem serviços. Quanto foi seu Olaf? Três anos, foi? Três anos. Aí eu vou já só a esse personagem que eu não sei como chama, mas é muito bom Eu sei que é o nome que se atravessa a fé. Você pega o que é o Minions. Tem oito Minions por aqui. Olha, tem um vestido de Minions, é muito bom. Eu vou comprar meu unicórnio Então eu estou aqui de volta finalizando este vídeo porque eu não finalizei o vlog <risos> Eu vim aqui gravar aqui pra vocês, tipo uma finalização suína falando pra vocês dar like, se inscrever aqui no canal e vai sair mais vlogs, mais vídeos Porque ainda tem continuação, não tem só universal, tem também Kyoto Outra coisinha que eu vou falar aqui pra vocês que eu não gravei quando eu tava nos brinquedos, assim, porque a maioria são teatro, ou esses lugares assim, ou é montanha-russa, você não pode levar, mesmo que seja com uma câmera porque tem possibilidade do brinquedo, todo brinquedo parar, tem câmera de vigilância e tal então, tem algumas vezes, assim, que eu já ouvi falar que eles pararam todos os brinquedos assim, foram lá naquela pessoa que estava filmando, e pra não acontecer essas coisas, não passar vergonha dentro do parque, eu evitei de gravar dentro dos brinquedos então, vocês só estão vendo o show assim de fora. Sabe aquele show espetáculos assim, que estão fora assim. E também, parte final, acabou. A bateria da minha GoPro, então eu não falei muito com vocês também. Outra coisinha, que ainda não tô acostumada com essa câmera da GoPro. Então eu tô filmando assim, parece que eu tô filmando retinho. Assim. Aí quando eu vou editar, tá tudo tortão? Me isso também, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.